também. É. Mas, bom, nós não podemos, pessoal de casa pode. Então, vamos para a primeira pessoa a ser sorteada aqui nesta segunda-feira. Participações através do Facebook Cultura TVC ou JP News MS. Cláudio... Cláudio... Marques. Marques, é isso? Isso. Cláudio Marques. Qual que é a senha do Cláudio Marques, meu diretor? 12.05. 12.05. 12, Será? 12, 05. Vamos lá. 12.05. Isso um... aqui é? Peraí, deixa eu virar aqui, ó. Um. 2, 0 5. Atenção, Cláudio. Não. É. Não foi dessa vez. Não, ainda é foi. Continua vez. tentando, hein? Próxima senha, próximo nome: Aline Arcanjo. Aline Arcanjo. Aline Arcanjo. Qual que é a senha da Aline? 13 e 13. 13 e 13. Será? será? Canal 13, Canal 13, Será? Ah, mas será que a Aline descobriu, hein? Hum, será que ele gente vai fazer é 300? 300 agora. Agora. Agora. 300 reais. E de 45 reais. Uma notinha já. atrás da outra. Vamos lá, Fernanda. Vamos lá. Atenção. Um, três. Um, três. É agora. É agora. Vai lá, vai lá, vai lá. Não. É 13 e 13. Anota aí, vai anotando as senhas que não são. Pois é, eu já falei é. pra vocês anotando, porque olha, as chances vão aumentando. Hoje a gente já teve um palpite que foi gasto à toa, né? É, Comecei é verdade. com a letra 7. Com, com o número 7. Última senha de hoje, meu diretor. A Gelinda Tosta. Gelinda Dona Tosta. Gelinda. Saudades da senhora. Qual Vamos que é a lá, senha dela? Vamos lá, senha da Gelinda. 10 0 9. 1009 zero, 10, Vamos Será? lá, vamos lá, atenção. Atenção, dona Gelinda. Um, zero, zero, nove. Opa, quase. Não! É. Não foi dessa não. vez, Também Fernando. não foi. Produção, coloca mais vintão, porque amanhã... Amanhã, de amanhã não passa. 320. De amanhã não passa. E, ó, vou te falar uma coisa. Se sexta-feira... Se até sexta-feira não abrir, a gente conta mais outra senha. Sério? É, ué. A gente pode pular para a sexta, não? Amanhã não é, né? Sexta-feira? <risos> não é, sexta não? Se até sexta-feira não sair, sexta-feira, sexta-feira, a gente coloca mais uma senha, o segundo dígito, que é o seguinte, a gente não quer guardar, a gente não guarda nem segredo. Exato. Vamos guardar dinheiro? Para quê? Pra quê? Pra quê? Né? Exatamente. É? E olha, Fernando, lembrando que essas participações de colocar a senha também pode ser feita lá nas lojas Mariano, né? Você pode comprar nas lojas Mariano, lá tem um cupomzinho que você vai ganhar. Coloca seu nome com a letra bonitinha pra Mari Verdante ligar, entender o seu nominho, seu número de telefone. Coloca aí quatro dígitos, lembrando que o primeiro já foi... Já foi revelado, é o número 1. Um. Então passe nas Lojas Mariano nessa semana, hoje. Se você já passou hoje de manhã, ótimo, você já está concorrendo. Sexta-feira, a equipe das Lojas Mariano estará aqui, o Luiz estará aqui. Quem sabe, né? Se a gente não conseguir abrir até sexta-feira, quem sabe? Mais um dígito, mais um é ou não é? Mais um dígito. Mari, ponto final é mais um TVC. Agora a gente fica por aqui. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por você deixar a gente fazer parte da sua vida. A gente se encontra amanhã. Um abraço, um beijo e até amanhã. Tchau!